A pergunta é, como fazer um TCC rápido? Você dá algumas dicas? Sim, eu vou dar sete dicas. Sete dias. Se... Eita, peraí que eu... eu vou dar sete dicas para fazer um TCC rápido. Primeira dica, em relação ao tema. O tema que você escolher, ele deve ter bastante bibliografia disponível. Se você está com a corda no pescoço, Olha só, você tá com a corda no pescoço. O teu tempo é muito curto. Então não tente resolver os problemas do mundo. Ponto. A, a pergunta é: como fazer um TCC rápido? Eu vou te responder: como fazer um TCC rápido e não qualquer coisa, tá? Um TCC bom. O tema, ele tem que ter uma bibliografia disponível. Se você pegar uma especificidade muito pequena de um tema, pode ser que você não consiga bibliografia e isso vai dificultar muito o seu trabalho. Tá? Então, primeira dica, espero que você tenha anotado aí que tem que ter bastante bibliografia disponível. Ah, professor, como é que eu faço para saber se tem bastante bibliografia disponível? Você vai no Google Acadêmico, no Google Acadêmico, que é o mais simples de todos, você digita o tema do seu trabalho, vê o que aparece. Tudo bem? Segundo ponto, a metodologia. A metodologia que você vai aplicar vai ser revisão bibliográfica. Ah, mas eu queria fazer entrevista. Vai ficar querendo. Por quê? Porque você mesmo perguntou. O TCC tem que ser rápido. Então eu não vou fazer entrevista, eu não vou compilar dados, eu não vou... No máximo, no máximo, pode rolar uma pesquisa documental dependendo do documento. Tá? Ah, é lei que tem na internet, é a BNCC, é um arquivo histórico que está disponível na internet, é reportagem de jornal, ok, então a gente até pode considerar. Mas, ah, eu queria ir a campo tirar foto, não vai, não vai, você não tem tempo, você colocou aqui, eu não ia nem colocar, mas você colocou aqui que tem 15 dias para fazer o TCC. E aí eu te pergunto, criatura do céu, Faz 15 dias que você descobriu que tinha um TCC para fazer? Aqui, há duas semanas, o teu professor virou e falou assim, vocês têm duas semanas para fazer um TCC? Por que, raios, você me deixa para fazer um TCC em duas semanas? E quer inventar a roda, né? Quer fazer entrevista, quer tirar foto, quer ir a campo. Não vai fazer. Não vai. Simples assim, não vai fazer. Tu vai fazer... Uma pesquisa bibliográfica, no máximo documental, de um tema que tenha bastante bibliografia, né? porque você tem que resolver esse biólogo, não vai entrar em polêmica. Como assim polêmica? Toda área, toda, é, toda pesquisa ela tem polêmica. Uma coisa é o problema da pesquisa que você vai desenvolver. A outra coisa é entrar em polêmica. Você não vai entrar em polêmica porque você vai fazer uma revisão bibliográfica, vai amarrar, vai sintetizar e vai entregar. Acabou. Então, não entre em polêmicas conceituais. Tá? Muito bem. Não deixe a organização das... Então, terceira dica, não entre em polêmicas acadêmicas. Quarta dica... Não deixe as referências para depois. A partir do momento que você pegou a bibliografia, que você baixou ela, que você vai usar ela, então você já monta a referência para não deixar para a última hora. Porque essa última hora geralmente é no último dia. Né? E aí você vai perder ponto por causa da referência. Então, pegou a bibliografia, referência. Pegou a bibliografia, referência. Bom... Quinta dica: organize as suas tarefas em etapas. Primeira tarefa: pesquisa. Então, pega um momento só para pesquisar bibliografia. Baixa o que te interessa. Segundo momento: seleção. Você baixou lá 30 artigos. Você vai usar esses 30? Não. Então, você vai selecionar aqueles artigos que você realmente vai usar e o que você não vai usar, você já deleta para sair ali da sua frente. Terceira parte, análise. Agora você vai abrir um por um e aí você vai selecionar, você vai analisar e selecionar o que vai te interessar. Quarto passo, escrita. Aí você vai escrever o seu trabalho. Tudo no mesmo dia? Não. Não é tudo no mesmo dia. Se você tem 14 dias, né, ou 15 dias para fazer, usa uma hora, uma hora e meia. Se você sair do WhatsApp, se você sair do Instagram, se você sair do YouTube, em uma hora você coleta muito material. Muito material. Agora, se você ficar no Zap, se você ficar no Insta, se você ficar... Aí, meu amigo, você vai ficar cinco horas e não vai conseguir fazer nada, porque uma coisa puxa a outra, tá? É, você pediu a minha opinião, tô dando. Bom, você vai pegar uma hora, uma hora e meia só para fazer pesquisa. Pesquisou? Aí você começa a selecionar, essa parte eu sei que demora mais, então eu vou te dar aqui uma oportunidade de você usar um dia e meio para fazer isso. Você vai ter um dia e meio para analisar esses artigos. Você vai ler todos? Não, você vai fazer uma leitura corrida para ver o que te interessa, para selecionar. No outro dia, você vai começar a analisar, e aí você vai gastar aí uns dois ou três dias para analisar, realmente analisar e selecionar o que te interessa e aí eu vou te dar entre 5 e 6 dias para você escrever tudo bem? a partir do momento que você escrever que você colocar no papel, passar por todas essas etapas aí você vai me mandar para eu fazer a leitura ou para o Fábio fazer a leitura ah, vocês fazem a leitura? sim, você vai acessar tccagoravai.com.br você vai entrar no é, na orientação de TCC e aí, com a orientação de TCC, você vai ter tudo isso que eu estou te falando. Sexto passo, baixe o template da monografia. A gente tem o template de monografia já formatado nas normas da BNT, que é só você escrever por cima. Como é que eu faço para baixar? TCC agora vai, barra, TCC, final, tudo junto. Tem que pagar? Não, isso não tem que pagar. Você vai colocar lá, tccagoravai.com.br barra tccfinal, vai colocar o seu nomezinho, vai colocar o seu e-mail, vai chegar bonitinho no seu, no seu e-mail e você vai ter acesso a várias orientações e você não vai pagar absolutamente nada por isso. O que, que você vai pagar? Você vai pagar pela sétima dica, que é tudo isso que eu te falei de forma personalizada, individual, você e eu, ou você e o Fábio, para construir esse cronograma com os vídeos passo a passo, mostrando exatamente esse item, 1, 2, 3, 4, 5, o 6 já está incluso. E aí sim, e aí você pode perturbar a gente pelo WhatsApp, você pode conversar com a gente por chamada de vídeo, a gente vai fazer a leitura da devolutiva para você arrumar o que tem que arrumar e entregar. Dá para fazer em duas semanas? Dá. É recomendável? Não, mas foi o que você me pediu. Então, estamos aqui para ajudar, mas verdade seja dita. Isso não vai cair do céu. Isso não vai falar, ah, eu preciso fazer um TCC. Esfrega a lâmpada né, e faça-se o TCC. Não é assim que vai rolar, mas você vai ter a orientação, você vai ter o acompanhamento. E esses seis, né, essas seis dicas que você que eu dei aqui, elas vão estar muito mais esmiuçada para você fazer o seu TCC do jeito que tem que ser feito. A primeira dica do professor Ivan foi é, saber se tem bastante bibliografia. né? E aí eu dei uma dica no Instagram, se você quer saber um lugar, ao invés do Google é Acadêmicos, para saber se tem bastante bibliografia, e que você já consegue ter uma boa seleção do tema, é você entrar no teses.caps, ou seja, são teses e dissertações escritas sobre vários assuntos. Se você achar o seu assunto, uma tese ou dissertação dos últimos dois anos escrita, a parte inicial dessa tese ou dissertação, a introdução e os primeiros capítulos, provavelmente já estão muito atualizados. Então, ele vai te ajudar muito não a, a dar o, a a escrever ou ter o roteiro ou a formatação dos capítulos, que é igual à nossa primeira pergunta, mas você vai ter uma, provavelmente, vai ler uma revisão muito atualizada sobre o assunto. Provavelmente, vários autores que você ia ter que se matar para utilizar, você já pode dali buscar, em vez de ficar caçando no Google Acadêmico. Já, você já vai ali, ah, ele citou o, por exemplo, eu estava aqui... Cadê o Gilberto? É, sei lá, estava aqui do meu lado. O... Ah, tá aqui embaixo. O livro dele, que eu estava lendo algo. Ah, essa, essa referência. Beleza, você já procura a referência que está naquela tese ou dissertação. Ajuda muito a acelerar o processo. Diver... Só vou revisar para não confundir. Não é para copiar... Não é para fazer o apude do apud, igual a gente falou no começo. Simplesmente é para você falar, nossa, será que tem alguma coisa atualizada? Mais fresquinho que uma tese ou dissertação escrita um ano, dois anos, ou esse ano, não tem. Então, provavelmente, para um TCC o que você conseguir tirar dali, é, a, utilizando as referências do final e, vem, e lendo aquele texto... Para você construir o seu trabalho, já é um bom caminho. Com dica bônus. Só não faz agora se não quer. Mas também, assim, se você né, não quiser seguir as nossas dicas, você pode ficar de DP. né E aí, no semestre que vem, você tem um tempo maior para poder fazer o seu trabalho. Quase você já fez eu fazer... Um, é, existe um momento de desabafo, né? Nossa, acho que vale a pena... É. Terça-feira pra... é isso, terça-feira é para isso. De pessoas, mais quem está assistindo assim, está quietinho. Não. Nós estamos no dia 4 de outubro. Das pessoas que estão nos assistindo hoje, vão assistir esse vídeo. É... Esse vídeo gravado essa semana, talvez tire até um recorte aqui, ó, já para o Insta. Ó, estamos na primeira semana de outubro, provavelmente a entrega do seu texto... É, na penúltima, última semana de novembro, no máximo, primeira semana de dezembro. Então, você tem seis semanas a oito para entregar o seu trabalho. Acelera. Porque quando você pisca, falta uma semana. Aí as pessoas vêm querer contratar a gente uma semana e a gente fala assim, ó, oh. aí ele manda o texto, fala, vou contratar, você lê o texto para mim? Aí eu vou falar assim para ele, Preciso de quatro dias. Mas como assim, então? Para eu ler... A gente pede de quatro a sete dias, porque a gente tem que encaixar o seu texto, ou às vezes uma tese, um trabalho, dentro da nossa rotina, para te dar uma boa revisão. E aí tudo isso faz parte do processo. Se você falar, preciso para amanhã, eu estou falando isso, porque eu e o professor Ivan, esta semana inclusive, a gente tem negado trabalhos. Trabalho assim, ó, daqui sete dias, daqui cinco dias, dá, dá. Depende, só que você vai dar para eu corrigir em sete dias. Não, você vai fazer em sete dias e no último dia você fala assim, ó, lê para amanhã. E se a gente, dentro dos nossos compromissos, estivermos num em dia corrido, eu falo assim, ó, para amanhã eu não consigo ler. Né? É, e assim que funciona, é muito importante é, se organizar em toda a situação, não adianta. Então, ó, faltam, ó, vou, vou repetir, ó, mais ou menos seis semanas. Se você precisar de ajuda, estamos aqui ó, em carne e osso pra ajudar. Mas no último dia, dois dias antes, três dias antes, aí é um, fica bastante complicado. Né? Bastante complicado. Acompanha um pastor um caldo de cana? <risos> deságua feia, deságua feia. Ó. Sai um peso do peito agora. Não, essa semana, na segunda-feira, hoje é terça. Ah, tá, foi ontem. Ontem, Uh, teve a postagem no Instagram falando, olha, setembro já foi, estamos em outubro, exatamente isso que o Fábio falou. Você sabe que teve gente, não foi uma pessoa só não, eu só não vou compartilhar a tela porque eu não vou expor a pessoa. Mas tem gente, tem muita gente que faz, o TCC, é, que faz a faculdade em AD, seja graduação ou especialização. E a disciplina de AD ela fica num módulo separado, ela não fica linear. Né, ela fica separada, as, as disciplinas pelo Moodle. E a pessoa nem se liga. A pessoa está preocupada ali com as disciplinas e esquece do, do módulo de TCC. Porque geralmente ele fica lá embaixo, né, um dos últimos. No Instagram. Nossa, professor, eu vi a sua postagem e eu esqueci que eu tenho que fazer o TCC. A pessoa vai terminar o curso agora em dezembro ela esqueceu que tem que fazer o TCC, simples assim. Então, nesses casos, foi o que eu falei, a gente vai fazer a chamada de vídeo, a gente vai montar o cronograma, vai colocar as etapas no papel e vai trabalhar. Ah, então, ok, é, a gente consegue trabalhar com qualidade, a gente consegue respirar. Agora assim, ah eu tenho dois dias para entregar meu TCC. Eu falei, desculpa, né? não dá para fazer milagre. A Janaína, boa noite, Janaína, seja bem-vinda Estamos aqui, terça-feira. Perdão, perdão, perdão, te interrompi. Me empolguei. Não, pode falar. Não, o, o Ivan falou uma coisa sensacional. A gente faz uma chamada de vídeo inicial e coloca os prazos. Quando eu coloco o prazo, por exemplo, ah, seu prazo é 25 de novembro. Dia 10 de novembro você me entrega uma versão. Estou chutando aqui. Eu já coloco na minha agenda que eu, eu receberei o seu texto. Então essa de último dia... Eu já me planejei para receber o seu texto para ter tempo de corrigir. Então, tem um planejamento seu. Quando eu, me, quando eu planejo algo com você ou o professor Ivan, eu planejo para eu ter esse tempo também disponível naquele momento. Isso é importante para a gente também. Então, tenha certeza que quando você está com a gente, colocou as datas, por acaso até a gente vai te cobrar também. Mas exatamente porque temos... É esse compromisso nessa data, a gente falou opa, preciso ler o texto da Janaína nesta semana. E aí, é isso. Você sabe que o Wellington, que é um aluno nosso, ele entrou, ele entrou na, na última semana de julho. E ele é da área de engenharia agrônoma. E, e aí ele vai entregar né, o TCC na primeira semana de dezembro. Eu montei o cronograma com ele até o meio de novembro, um cronograma assim, bem suave, bem tranquilo, bem, bem tranquilo mesmo, sem, sem correria. Ontem, hoje é dia 4 de outubro, ontem, dia 3 de outubro, eu fiz a correção final do TCC dele. Ele se adiantou, ele se adiantou em mais de um mês. Agora, por quê? Porque ele tem tempo livre? Não, porque ele pegou o método. A partir do momento que você pega o método, você assiste o vídeo, você aplica o método e pega o método, é isso. É muito rápido, é muito rápido. Eu estava conversando com ele e falei, nossa, parabéns, cara, você tem mais de um mês aí de folga, fora a folga do planejamento. Eu falei, ah, agora não tem mais o que fazer, agora é só esperar a data de entrega e você entregar, porque está pronto tá pronto, sem dor de cabeça, sem estresse, na paz do senhor, e aí ele falou, não, meu, é muito fácil fazer isso, é muito fácil, você só pega, assiste o vídeo, ah, faça isso, você vai lá e faça isso, ah, agora faz o outro, vai lá e faz o outro, ah, agora faz não sei o que, agora faz não sei o que, acabou. É, e o TCC, gente, é, ele não é um bicho de sete cabeças, ele não é um monstro, como eu falei, o TCC ele serve para você demonstrar que você sabe pesquisar, ler e escrever. Se você demonstrar que você sabe pesquisar, ler e escrever, está pronto o seu trabalho. Está pronto o seu trabalho. Não tem o porquê fazer lasanha de macarrão. Não tem o porquê inventar a roda. Ele é simples, rápido e objetivo. O que acontece é que a maioria das pessoas acaba criando um monstro né? Eu não gosto de falar mal de faculdade ou de orientador, mas existe professor e professor, existe orientador e orientador, e às vezes nem sempre isso fica claro. Né? Quando fica claro, vai com a beleza. Certo, Fábio? Certo, certo. Não, e, a, e a outra coisa, às vezes, é, isso acontece bastante... É, as pessoas, algumas pessoas entendem como esse ser algum trabalho legal e acha que vai resolver o problema do mundo então você fica com um monte de caraminhola querendo ler um monte de coisa fazer um monte de coisa falta foco e você fica per... é, é, esse é um dos situações tem aquela situação de ficar perdido por falta de ler e que você ficar travado e não viu nada e aquele é começa a ler qualquer coisa e escrever sem foco escrever sem foco é perda de tempo na leitura, perda de tempo na escrita. Né? Quer, quer resolver o problema do mundo, quer resolver o problema das crianças com o lúdico. Não, tem que escolher qual a parte do lúdico que você vai utilizar com as crianças. É, é piada interna, perdão a quem não acompanha a gente toda semana.